Olá gamers, eu me chamo Júlia, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos a é muito bem-vindas para mais um vídeo E hoje nós vamos jogar mais um episódio de The Sims Dessa vez a gente vai reformar o nosso barraco Que gente, pelo que eu tô vendo aqui, tem até um corpo no chão A marcação de um corpo, assim, saúde né? Mas não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações Para mais vídeos como esse Me siga lá no Instagram, eu tô sempre postando coisa lá Sempre falando com vocês por lá. Uhum. Eu tô precisando muito da inscrição de vocês, uhum. porque quando a gente chegar a 300 inscritos, <risos> vamos fazer a Minha. primeira live nesse canal. Então se inscreva uhum. e apoie o conteúdo deste incrível canal. Uhum. Aí ah, sim, sim, eu vou me gabar no meu canal hoje. Uhum. Mas sem mais enrolação, simbora. <risos> Ó, o jogo tá rodando aqui já. E olha aqui o corpo que eu falei pra vocês, gente. Tem uma marcação de um corpo no chão, né? Tudo, tudo bem, sabe? Tá tudo bem pessoas terem morrido aqui. Suave. o que é que o Julie tá fazendo? Julie tá assistindo TV, mexendo no celular e tá tudo bem. Vamos reformar a casa, né? Que é pra isso que a gente veio hoje. A casa, gente, cheia de infiltração, cheia de salina. Vamos começar pelo banheiro, porque eu acho que o banheiro é o melhor lugar da casa pra começar, porque é o que a gente menos gasta. Antes de eu tirar os móveis, eu vou só mudar essa dessa parede, porque é parede feia, gente eu acho que eu vou pôr um azulejo eu acho muito bonito azulejo gente, eu nem tô vendo que legal eu não tinha visto gente, o The Sims tá cheio de coisa que eu não tinha visto, gente eu acho que eles, não é nem coisa nova é que só mudou como as coisas eram colocadas, enfim vamos pro chão do banheiro que meu Deus, que chão tão feio Vamos dar um show mais bonitinho, vamos pôr um... Ah, um todo branquinho assim, ó, coisa mais conceito. O ralo, gente, não dá pra mexer, né? Tem que deixar o ralo aí mesmo, fazer o quê? Vendo dessa perspectiva, o banheiro não parece tão feio, vocês estão vendo? Vendo dessa forma, o banheiro não parece tão feio. Então era só quando a parede que matava e esse espelho rei feio aqui. Deixa eu tirar e botar um espelho mais bonito. Porque ninguém merece esse espelho. Vamos botar esse espelho aqui. Fica mais bonitinho, tá vendo? Resolvido o problema do banheiro. Vamos pra cozinha. A cozinha... Gente, que cozinha tão derrubada. Minha nossa senhora. Vamos vender tudo aqui. Essa cozinha não dá pra salvar nada, gente. Nada, nada, nada. Do chão ao teto. Esse não é o endereço certo. É, vamos... Vamos tirar aqui. O que é que fala isso? Eu não sei. É, é, é algum slogan de, alguma... de algum programa de TV. Ai, que lindo. Gente, sim, eu só... Fissurada por azulejo. Que lindo. Ai, que lindo. Deixa eu ver uma, uma cor mais bonita. Ai, que lindo, gente. Acho que eu vou botar isso aqui. Não fica bonito? Fica bem, sei lá, meio... Ai, achei chique. Achei conceito. Ó, o rende de casa de apartamento é que, tipo, as coisas elas são ficam no meio da casa. Aqui no decimo, Já não sei como é que é na vida real. Nunca morei em apartamento. Mas... E daí a gente perde um certo espaço, Né? Não dá pra mexer Acho que eu vou botar o mesmo chão do banheiro Não, né gente, botar o mesmo chão do banheiro Não, também, também é a né? Ai que lindo Acho que ficou conceito, gente, a cozinha ficou conceito Vamos botar aqui Um fogão Um lindo fogão A gente tem que tomar cuidado com o dinheiro Porque a gente só tem 13 mil pra reformar a casa toda, né Mas eu acho que O resto da casa não precisa De uma grande, grande, grande Reforma, então eu creio que dá Primeiro eu acho que dá enfim, vamos dar esse fogãozinho aqui. Mil ponto fogão, gente. Meu Deus. A bancada... Uma bancada azul... Verde, talvez. Não, ficou parecendo... Enfim. Ficou bonito. Eu acho que... Eu não sei qual é essa, gente. Qual é essa? Não tem o nome da cor. Enfim, essa cor aqui, né? Vamos pôr aqui de ladinho, assim. A gente põe a geladeira aqui nesse espaço. Coloca aqui. E aqui bate o lixeiro. Perfeito. Bo vamos botar logo o lixeiro aqui Eu acho esse lixeiro bonito Geladeira, vamos pôr uma geladeira mais boinha, sabe? Gastando bem muito no fogão, vamos pôr uma geladeira mais tranquilinha Tem que pôr uma mesa aqui, gente Mas essa casa é muito apertada pra pôr uma mesa Mas se antes tinha uma mesa, é porque dá Vamos botar uma mesinha pequenininha assim Gente, como é que cabe uma mesa aqui? Gente, como é que cabe uma mesa aqui? Gente, vou botar a mesa aqui. Eu acho que vou botar a mesa aqui, ó. Porque se eu botar no corredor, eu vou botar essa aqui, ó. Aí eu posso botar duas cadeiras aqui e fica perfeito. Vou botar duas cadeirinhas dessa. Aí vamos botar. Ai, que vista linda. Deixa eu botar mais pra cá, porque, ó, comer com essa vista, gente. Que lindo, que lindo. Vamos... Já prevê muitos encontros nessa mesa. Vamos botar uma coisinha bem delicada. Ai, gente, ficou lindo. Não ficou? Diz que não ficou. Ficou lindo, gente. Vamos para a sala, onde tem uma pessoa morta. É... Vamos tirar aqui. Julie, por favor, levante-se. Na sala, eu vou botar o mesmo piso da cozinha. Vou botar o mesmo piso. Eu vou botar nos quartos, mesmo. vou botar em tudo. E a parede... A gente pode pôr uma pintura mesmo, em invés de botar azulejo, a gente pode botar uma pintura mesmo. Ai, que lindo. Não, peraí, tudo não. Ficaria feio. Deixa eu ver. Ou não. Não, não ficaria feio. Sim, eu tenho um gosto bem questionável as coisas. Não tem como tirar esse corpo dessa pessoa morta, que eu creio ser uma mulher morta. Mas fazer o que, né? É, a gente pode pôr aqui um sofazinho, pode botar um tapete pra tentar cobrir. Então vamos ver aqui um sofá, gente, melhorzinho, né? Um sofá mais bonitinho. Ai, que fofo! Muito fofo, muito fofo, muito fofo. Vamos pôr uma... Até agora eu esqueci o nome. Um tapete... Tapete mais simples, porque já tem muita coisa aqui nessa sala. Que lindo! Como é que eu aumento os objetos aqui no decimo? Espera aí, gente. Vou lembrar. Era aqui. Ah, era aqui! Achei, gente. Achei onde é que aumentava. Aqui. Olha que lindinho, meu Deus. Muito perfeito, muito perfeito. Deu pra cobrir um pouquinho. Não cobriu 100%, mas cobriu uma grande coisa. Então, a gente põe aqui na frente a televisão e vai cobrir, sabe? Deixa eu ver... Ai, que fofinho, meu Deus! Que sala tão perfeita! Agora eu quero ter uma casa só pra ter uma sala dessa. Vamos pro nosso quarto. Nosso quarto que tem uma bela vista, gente, de passagem. Agora eu entendi porque é que tem essa cadeira virada pra lá, porque a vista é linda. E aqui, gente, nessa parte aqui, acontecem vários festivais e coisas do tipo. E aqui é um bar de karaokê, se eu não me engano. Então... Vai ter muita coisa pra gente fazer. Vamos... Gente, tem um buraco de rato aqui. Já começamos a ver os problemas da casa, né? Uma pessoa morta, um buraco de rato, tá tudo bem, sabe? Tudo bem. E vamos mudar a cor da parede também. Eu acho que a parede eu quero uma cor mais normal, porque a sala já tem um monte de coisa, né? E a cozinha também. Eu acho que a, a parede da, do quarto pode ser mais normal. Esse azulejo é aqui. O que, que vocês acham? Eu acho que eu vou pôr isso aqui. Eu acho que vai dar um ar diferente pro quarto. Vamos ver uma cama pra gente. A gente, eu vou decorar quarto. Mas eu não posso me empolgar, porque, enfim, tem que sobrar dinheiro. Vamos ver uma cama, gente, aqui. Uma cama bonita. Que linda. Ai, meu Deus, que linda. Toda branquinha. Começando, tá começando a dar um tique aqui, gente. Preciso gastar. Uh, vamos pôr uma. uma... A gente põe uma plantinha aqui. Deixa eu botar uma plantinha. Ai, meu Deus. A gente põe uma plantinha. A gente põe um. A gente precisa pôr um espelho em algum lugar, né? Primeiramente. A gente precisa pôr um espelho. A gente precisa pôr um desse. Não todo branco também. Porque, gente, que palheta também nesse quarto. Pra tá um vermelho ficar ali. Ai, essa cor, essa cor ficava bonita, né? Porque ela. Enfim, ela ficava ali bonita. Ai, gente. Olha que quarto lindo. A gente põe uma. Aí aqui a gente pode pôr, fazer o mesmo conceito, só que com outra, um outro tapete. Tipo assim. Um, deixa eu ver uma... Essa poltrona é bonita. Essa poltrona assim, ó. Ai, ah, já tô amando meu quarto. Ou senão a gente podia botar a poltrona aqui, peraí. Tem um conceito melhor ainda. Ah, a gente botava a poltrona assim, ó. Aqui, tipo virada pro espaço. Meio assim Vai entrar na parede? Vai Mas a gente finge que não A gente finge que ninguém tá vendo Não, mas vai ficar estranho, peraí A gente vai ficar meio assim E aqui a gente pode pôr um cavalete de pintura Que daí seria uma, um lugar pra ela praticar artes Uma coisa bem chique, né? Olha que quarto lindo A gente deveria pôr uma pintura né, em algum lugar Ó, vamos pôr um quadro aqui a gente pode pôr um quadro aqui, porque a gente tem muito espaço em branco, né? Esse quarto é literalmente uma tela em branco. Então a gente pode pôr algum poster interessante aqui, algum quadro legal. Ai, que lindo! Super moderno e futurista, eu amei. Vai ser esse aqui. Agora eu queria que ele ficasse com um tamanho padrão. Vou pôr ele aqui ou pôr ele aqui? Eu vou pôr ele aqui, do lado assim. Ai, gente, achei chique. Achei que o nosso quarto tá muito, muito, Muito lindo. Agora a gente vai pro último quarto, que eu quero transformar em um escritório, sabe? Vamos excluir todas as coisas de criança, porque a gente não vai ter filho agora, tá? Calma, sossega, sossega. Vamos fazer assim, o escritório a gente podia pôr... Deixa eu ver aqui uma estampa legal. Aí ah, eu acho que assim ficava bonito, né, gente? Eu acho que esse tom de azul fica bonito. Vamos pôr um computador. Aqui, vamos pôr uma mesinha de computador. Ai que linda, gente. Vai ser essa. Achei linda. Ou talvez não, peraí. Não, não vai ser essa não. Vai ser essa daqui, porque eu acho que essa combina mais com espaço. Enfim. A gente põe uma cadeira. Deixa eu ver uma cadeira mais. Uma cadeira mais bonita. Mas vamos, acho que a gente podia pôr uma cadeira assim, uma cadeira meio gamer e afins. Que é mais confortável. Na né? minha cadeira, ó, antes eu jogava com de plástico, agora eu jogo com uma boa. Fé, fé, fé no pai. A gente... E a gente tá falindo, meu Deus. Vamos lá, vamos... eu não posso me empolgar, gente. Eu prometi que eu não ia me empolgar, mas é porque tem tanta coisa linda, tá? Tanta coisa linda, que é difícil a pessoa não se empolgar, gente. É muito difícil. A gente podia pôr uma... Ai, gente, mas vai ficar muito cheio de coisa, né? Vai ficar muito grande as coisas aqui dentro. Pera aí. A gente podia pôr assim aqui, ó. Um, ao invés dessa poltrona aqui Essa poltrona podia vir pra cá, né? Pra ficar tipo uma espécie de espaço de leitura Deixa eu mudar a cor dessa poltrona Pra combinar Eu acho que na verdade é a cor da parede que não tá combinando, gente Com o estilo Eu acho que a cor da parede é tá tá quebrando a situação oh, Que perfeito, gente Ficou perfeito, gente Perfeito Agora vamos fazer um tour essa casa. Aqui é a porta da casa, né, e a gente dá uma entrada. Entrando aqui pela parede, <risos> nós temos a sala da casa, né, opa, vamos entrar no outro cômodo. A sala da casa que tem uma parede super bonita, super quadriculada, super conceito, com um tapetinho de espuma, espuma não, né, de pena, pluma, enfim, não sei como é que fala isso. Um, uma TVzinha, um rack, outro buraco de rato que eu não tinha visto, se a gente seguir por aqui, a gente tem uma mesa super bonitinha e a gente tem uma, um banheiro. Um banheirinho normal, tudo simples, tudo conforme planejado, enfim. Se a gente vir pra cá, minha TV ligou sozinha, né? Mais uma coisa que a gente não previa. Aqui temos um, a cozinha super simples e eu acabei de ver que eu esqueci uma pia, mas vou pôr a pia, não se preocupe. Se a gente virar aqui de volta, seguimos para cá. Nós iremos encontrar um outro quarto, que é o nosso escritório, no qual tem um cantinho para leitura, um pôster que eu não tirei, opa, e um computador. Se a gente vier para o último cômodo da casa, que é o nosso quarto, a gente vai ter uma pintura super futurista ali, a nossa cama, né, numa vibe super chique, um cavalete de pintura para a gente ganhar um dinheiro extra e closet entre aspas. Mas o que é que vocês acharam na casa? Me dêem sugestões aqui nos comentários do que é que vocês acham que pode ser diferente, o que é que pode mudar, o que é que vocês acham que eu posso fazer pra a casa ficar mais bonita ainda. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba, se inscrevam aqui no canal, gente. Apenas 7% das pessoas que me assistem são inscritas. Então se inscrevam pra me ajudar e pra me motivar a continuar com o canal. Um beijo, um queijo. Faz tempo que eu falei isso. Até a próxima, gamers. Tchau, falou.